Vacinação, Porra, vacinação, poliomielite, poliomielite é paralisia infantil. Quando eu era moleque, é, faz eu... tempo pra caramba, eu começou, eu começou, essa... essa... começou <risos> brincou, começou as campanhas de vacinação contra a paralisia infantil, porque tinha lá um médico americano, o doutor Seib, que inventou Sim. a vacina, tanto que chama vacina Seib, né? Ele inventou a vacina contra a paralisia infantil. Rapaz, na... eu me lembro, eu tinha colega de escola que teve paralisia infantil. Pô, é uma coisa doida, porque o, o cara pegava um, um, um vírus, atacava o sistema nervoso e o cara não andava mais. É isso mesmo. A vida inteira. Então, eu convivi com vários garotos também, garoto que tiveram paralisia infantil. Aí veio a vacina. Aí a vacina começou a vacinar em massa. Rapaz, acabou a paralisia infantil no Brasil. Por quê? Porque vacinava até o nosso governo 90% das crianças. Agora hoje está vacinando 40%. Então o risco de voltar a paralisia infantil é então, enorme. Brincadeira. Tem, tem a vacina e, e não tem como e não tem campanha de vacinação.